malta do aço, oh, oh, já vim no ginásio, já estou aqui cheio da fitness, só falta mais 3 anos, <risos> ora malta, que vamos já para mais um Rotoque o tema que ganhou foi o do Miguel Conceição, e eu disse, pai Or, fala do teu projeto W108 com o om 606 MEC W108 com o motor aom 606 está a ser feito no J5 Sport se vocês não sabem quem é o J5 Sport eu vou deixar na descrição, mas sigam ele no Instagram é o rapaz que fez o CRX K20 Nitro que eu filmei, que eu às paz das tantas no vídeo, diz que gosta muito, é de transplantes, projetos malucos e tal, e é ele que fez o meu projeto OM606 agora, o projeto meu, não é meu, atenção, o projeto é de um familiar meu que uh, me deu a responsabilidade de escolher o mecânico, escolher a oficina, escolher o motor, escolher as peças. Isto é, é o melhor dos dois mundos, resumindo. Eu escolho o que eu quiser e ele paga. Está fixe não é? É fixe. Esse meu familiar, que por sua vez é um primo meu, proprietário daquele Mercedes que eu fiz uma vez um vídeo, que é o Mercedes W123, se não me engano. Um Mercedes assim, pó amarelado, assim mais ou menos a cor que se encobre mostarda. Uh, ele era o proprietário desse carro, mas deu uma apantefada, bateu com esta roda num passeio, recolheu para aqui e lixou o carro todo. Então, arranjou aquele carro que a gente chama-lhe Jubiraca, é chamada Jubiraca, uh, mas queixava-se muito que o carro não tinha força nenhuma, que era muita questão a subir, para fazer uma viagem tinha que ir ali a 90-80. E pediu um pai, arranjei um bacana para pôr aqui um motorzinho de ficholas e tal. E o que é que eu fiz? Falei com o J5 Sport, mandámos vir o homem, depois tratou tudo, mandou vir um OM606, uma turbaça, tudo e tudo e tudo, linha de escape, suspensão, etc, etc, etc. Bem, não vou estar aqui a dizer o que é que o projeto tem, porque possivelmente eu depois vou filmar, mas o projeto não é meu. Que, quer dizer vai acabar por ser tipo meu, porque esse meu familiar, esse meu primo, ele é soldador e está sempre no estrangeiro, e o carro vai estar sempre cá, portanto, se eu pois quiser, uh, dos, do, dos meses que ele, que ele está fora, que ele está fora tipo 8, 10 meses por ano, uh, o carro está cá, 8, 10 meses sem dono, e eu posso ser o dono, portanto respondendo com a verdade, o projeto não é meu, é mais ou menos meu, eu escolhi as coisas e ele paga, depois vou eu andar, <risos> eu e ele, mas sim, tenho um projeto uh, OM606, foi tudo escolhido com turbassa grande, tudo à maneira, foi a revista a travagem, suspensão, o carro levou uma centralina, está tudo à maneira. e está a modos que pronto, está a modos que pronto. Quando é que ele vai ser filmado? Não sei. Porquê? Porque o meu primo, além da mecânica, ele também vai tratar da estética. Não, não vai meter kits do tuning mas ele tem lá uns rabo de peixe, não de um Cadillac ou coisa, não um rabo de peixe daquele modelo, vai colocar, vai colocar aqueles pneuzinhos com a faixazinha branca, mesmo a antiga, uh, vai fazer ainda muitas coisas, vai tratar do interior, portanto, isto é um projeto que já está a ser feito há bastante tempo, mas que nem a meio vai. Portanto, eu não vos posso estar a dizer que vou filmar em breve, porque a gente está a pensar, mostrar o projeto quando ele estiver concluído. E vocês já sabem que estes projetos em carros velhos, até ficarem concluídos, não do a agenda cabeça, que é aquilo demora muito tempo. Mas sim, o carro já fez cavalos, posso-vos adiantar que o Jota mandou-me uns vídeos do carro no banco, e mandou-me umas mensagens, umas fotos e tal, o carro já fez praticamente 300 cavalos, com muito pouca afinação, muito pouca jarda, vocês já sabem que aqueles motores m 606 aquilo é faz cavalos por si próprio, turbaça grande, aquilo flui, tudo que é uma maravilha, sim, a que já tem 300 cavalos, a qual, a qual, a qual, eu disse ao Jota para tirar um nadinha. E porquê? Porque esse meu primo nem a pé sabe andar. Ele a pé anda mal, tropeça e cai. Quanto mais no Mercedes, tração traseira com mais 300 cavalos. Se bem que, aquilo é um carro pesado, aquilo tipo é um comboio, basicamente é um comboio, mas nunca fiando que aquilo se se vira ao dono ele começa logo assim à procura do volante e valeta-se. O outro foi com este ainda não é mais rápido. Portanto, sim malta, tenho um projeto ao M606, quem segue o meu Instagram sabe, que eu já pus lá umas fotos, já pus lá uns vídeos, já fiz umas histórias. Uh, quem não segue o meu Instagram? Não sabia, fica a saber agora. Mas durante esta filmagem eu vou pôr uns takezinhos, para vocês conhecerem o carro, que o Jota mandou-me algumas coisas. E aguardem, aguardem, que quando ele estiver pronto vocês vão ver um projetozinho à maneira. Normalmente a malta põe isto nos 190 e não sei o que, a gente resolveu fazer num, numa jubiaca, uma coisa mais, olá, uma coisa mais antiga, mais clássica, o carro já era um 3.000, ou, ou seja, o carro de livrete é um 3.000, o uh, foi um 3.000 diferente, e uma turbaça abaixo. Bem, malta, pediram para eu falar do meu OM, meu, ou seja, OM606, está falado, já sabem, comentem, uh, o comentário com mais likes. E com mais respostas vai ser o tema que eu vou abordar no próximo Road Talk. Lembrando, top 5 é um tema, Road talk é outro tema. Não baralhe baralhem as cenas, nem me baralhem a mim. Ok? Fiquem bem. Um grande abraço. Oh, está aí a chegar o verão. Está a começar a passar a fibra. <risos> Fiquem bem. Um grande... Lombas, lombas. Um grande gás. Gás! <risos>